Vim mostrar a vocês aquele painel que eu mostrei em outro vídeo Que os artistas de Natal foram convidados a fazer um painel aqui na Praia de Miami Então olha pessoal como ficou bonito, ficou bonito. Então esse painel está na Praia de Miami Olha só, a praia de Miami aqui, muito famosa, e todo mundo vem aqui admirar essa praia. Tem vários esportes, que a gente tá vendo ali, e também... Aqui. Então é isso, pessoal. Eu prometi, eu ia mostrar como ficou o painel. Então aqui está como ficou o painel da praia de Miami. Vocês gostados.